Deixa eu, eu... Gente, desculpa a minha rouquidão em primeiro lugar, eu tossi muito esses dias, então tá, a minha voz está bem rouca. Eu agradeço pelo convite, agradeço de, dessa, de ter a honra de estar tá aqui com você, nós estávamos conversando até um pouco aqui antes, sim, da, sim. É, diário de Suzano de outro prédio há 20 anos atrás tudo, e hoje estou aqui de novo. Então uma saudação aí aos internautas, ao pessoal que está aí no nos assistindo, compartilhem, né? A gente vai ter bastante coisa gostosa aqui para ah, falar tá. hoje. Luciana, Luciane Dornel tá aqui com, com a gente. E é. Herbert, o Herbert Bola também já tá nos acompanhando aqui no, na, na, na live. O Herbert, inclusive, ontem falou para eu, oh, Herbert, boa tarde. Falou, não vou perder essa entrevista por nada. Tudo, o Herbert é um cara muito bacana. Atuou muito, não consegue, Suzano, né? Boa vez, eu, a gente se acompanha. Você. E um beijão aí pra Luciane Dornel, né? Tá em casa lá de molho tá com o bichinho, né? O bichinho visitou em casa lá. Um beijo bem na boca para ela, posso dar na boca. Para as outras, não. É isso aí. <risos> bom, Dornel, é, a gente tem alguns assuntos que nós vamos tratar aqui. É, tentar dividir aí os assuntos, né? Você vai, vai ver que eu tô olhando para você, olhando aqui para o celular. É que as pessoas vão fazendo Sim. pergunta né? E eu vou, na medida do possível, repassando. Tranquilo. Aí no nosso tempo que a gente tem. Bom, eu queria começar. Eu sei que você tem muito... Você é um... É um, te, teve muito, múltiplas profissões, é, múltiplas funções é, inclusive na área de comunicação. E antes de falar um pouquinho da sua. É, um, resumidamente é, da sua história, eu queria que você falasse um pouquinho o que, que era o bate-papo com o Dornel, por que, que você deixou de é, fazer esse programa, né? Como que era para o nosso amigo internauta que não sabe o que, que era o bate-papo com o Dornel. Você já teve experiência em rádio, de, é, em jornal, em TV, né? Você vai falar um pouco também. Mas eu queria começar nosso bate-papo é, com esse bate-papo com o Dornel. Com o Dornel. <risos> é o bate-papo com o Edgar e com o Dornel. Então, o bate-papo surgiu em 2018, se eu não me engano. É, eu sempre tive muito muito amor pela comunicação e desde muito cedo, como você falou, eu trabalhei em rádio FM, tinha Rádio Cidade, Jovem Pan e outras tantas. Isso com meus 17 anos, que antigamente a gente pegava é, de barra do braço, eu morava em Santos, e a gente pegava aquelas fitas de teste, tudo ia fazer teste em São Paulo nas rádios, você não precisava ter formação naquela época, ia. E sempre comunicação. Depois fui também para a TV Manchete uma época, apresentei um programa na TV também, e sempre, sempre enfiado ali na comunicação. E 2018, depois de veio, né? É, eu falei assim, poxa, a moda hoje é live. Né? E eu, eu senti um, um pouco a dificuldade de que as pessoas hoje... Elas vão muito à internet para se informar. Só que muitas informações hoje, Edgar, você sabe disso como jornalista, são muito erra errôneas, erradas e muito fake news. E eu, eu peguei uma época onde Poá, principalmente, estava pegando fogo a política. E, e Tipo de uma oposição meia, não oposição. E eu comecei a abrir a câmera e o bate-papo não era só político, era qualquer, qualquer assunto. Não, mas tinha, ele... não tinha pauta, né? Não, não tinha era pauta. Que assim. Ia... E fazia diariamente. Eu, eu não Sim. sei como aguentava, mas todo dia às duas horas da tarde. Fazia das duas às quatro, às vezes. Duas horas. Duas, duas não, horas, você horas falando todos. lá e... E eu, interagindo eu falando interagindo, pro... que nem você falou no, no celular, no computador, com quem estava me fazendo pergunta. Então o bate-papo se tornou o quê? Uma referência e muita gente, até pra, pra, a gente fica com o ego meio inflado, dizendo, puxa, eu aprendi muito com você. Então, ali eu pude entrevistar muita gente é, que o pessoal queria conhecer um pouco mais, fazer uma entrevista um pouco diferente, digamos, que nem, é, entrevistar político é falar de política, né, a maioria? Mas eu queria saber um pouco mais da vida do cara, é, de onde ele veio, a família, isso aí. Então, isso aí deu um diferencial. E comecei a colocar algumas opiniões e muitas vezes até, você sabe, no jornalismo, você quando fala a verdade, você agrada a uns e desagrada a outros. E comecei a falar a verdade. Ao ponto de... Que eu fiquei na história, inclusive, de Poá, uma das histórias que eu fiquei, de um dos vereadores, que eu não vou ficar citando nome aqui, criou um projeto de lei na época para poder homenagear isso em 2020. Para homenagear o bate-papo com o Donel na Câmara, com uma placa de honra ao mérito, aonde os vereadores, inclusive um vereador foi contra, foi trabalhando em bastidores e acabaram não me dando, não me deram a homenagem justamente porque eu dizia que eu estava me aproveitando daquilo para política. E não era nada disso. Era justamente o bate-papo com o Dornel, o tamanho que ele tomou. E aí, terminando o que você perguntou, por que eu parei? Parei por dois motivos. Primeiro que eu, em 2020, fui candidato e não queria usar de jeito nenhum esse canal para política. E depois com os interpéries da vida e tal, sem equipamento, sem, sem estrutura, a gente acabou parando. Mas sinto uma falta muito grande. Esse é um resumão aí. E cê, cê, antes você tinha feito lá atrás, o, o na casa com o pastor Dornel também. Aí você usava, Puxa! Você usava o MSN. Meu Deus, você foi lembrar agora. Era quinta-feira, era quinta-feira na casa do pastor Dornel. Ah, sim. Que era no MSN E aí, esse... e aí era, era conversa mesmo de, de mensagem só, né? Porque não dava... Não, que... era com vídeo Com vídeo também? O, porque o MSN ele já dava não vídeo naquela época sim. Então era quinta-feira na casa do Pastor do Anel Lembro até hoje Que eu fazia um programa de, totalmente voltado Programa não, um bate-papo totalmente voltado ao lado evangélico Ao lado de teologia, era né? Era mais segmentado esse, Sim, né? é, meio do contra Porque eu sempre fui aquele cara que andei na contramão do gospel então a gente tinha esse quinta-feira na Casa do Postador, se reunia muito a gente. Aquela, olha, o Edgar foi lembrar uma coisa que eu não lembrava mais, que era do MSN. Então Sim. você vê como é antigo é, a nossa, nossa estada na, nas redes. Você também um tempo atrás fez um movimento dos, de blogueiros, né com, até o Paulo Henrique Amorimi parece Sim, que esteve presente, grande amigo. Com o Barão de Tararé, né? E ah, tá. eu queria que você falasse um pouquinho dessa do, do por que, que você montou esse movimento, qual que era o objetivo... Hoje o blog praticamente desapareceu, né? tem Sim. poucos blogs. né? É, Nós conhecemos aí, quando o, o, o blog começou a se tornar um meio de comunicação também, porque na verdade hoje você, você vê que o Instagram <risos> é o que está mais bombando, mas é o que menos informa. Uhum. E naquela época a, a mídia da internet, o blog, era o jornal. Então, o blogueiro, muitas vezes, ele já... Naquela época, a gente já sabia antes do jornal impresso Na verdade, do que estava acontecendo. Então... Porque tinha ah... até repórter de jornal é, grande, Folha, Estadão, Isso. que tinha blog né também. Então, até você, vai, o Diário de Suzano, publicar amanhã, ainda rodar hoje de madrugada, publicar amanhã, eu já dei a notícia agora Sim. no meu blog. Então, o blog era uma maneira muito rápida de se informar. Lógico sofremos perseguições e tantas outras coisas Por é, porque o movimento de blogueiros justamente o Edgar uma coisa muito importante de a gente falar isso faz mais ou menos foi 2010 2011 quando nós fizemos o primeiro encontro de blogueiros do GT, que foi em Poá né eu trouxe, eu trouxe o Eduardo Amorim o Paulo Henrique Amorim, Eduardo Guimarães, Ivan Valente, a Irundina também, aquele pessoal que estava mais... Eduardo Sakamoto, que é do UOL, trouxemos esse pessoal todo. Por quê? Porque nós estávamos brigando na época e o Bernardo, que era o ministro da comunicação, tivemos até algumas audiências com ele, o Lula era o presidente até, e nós queríamos... Nós estávamos falando sobre o marco regulatório da internet. E para alguns... Foi, foi encarado como uma censura você ter o um marco regulatório. Mas hoje, depois de 10, 11 anos, viram que nós tínhamos razão. Porque quando você... É, não é regula regulamentar, mas é organizar aquilo que virou terra de ninguém. É, você tem que ter responsabilidade do que você fala e escreve. né? Senão... Então esse movimento, e nós tínhamos vários encontros nacionais, tive o prazer de ir no primeiro encontro mundial de blogueiros, fazer parte da... da da, da organização do primeiro encontro mundial que foi Foz do Iguaçu fizemos pelo Brasil inteiro além daqui do Alto Tietê o do Alto Tietê o primeiro encontro foi o maior do Brasil e, e do mundo de, de blogueiros que tinham uma grande massa de, de... a gente fala grande massa mas já tinha bastante gente que blogueiro só que a, a nosso principal fundamento era esse regulamentar e eh, não censurando mas dando responsabilidade porque você falou uma coisa certa na época eu dei uma entrevista até para o DS quando eles falaram assim, mas o porquê disso? Eu falei, nós temos que ter responsabilidade daquilo que escrevemos na internet. Porque você simplesmente abrir a internet e sair escrevendo, eu estava vendo agora há pouco na televisão sobre racismo, essas coisas, tudo o que está acontecendo na internet. Mas por que isso? Faltou o um marco regulatório, falta até hoje. Eu acho que você tem que ter liberdade de expressão. Mas você tem que ser responsável por aquilo que você expressa. A internet, até você descobrir o cara que falou que você é aquele negócio, pelo IP, você vai ter que ir à polícia e tudo, se o marco regulatório da maneira como nós queríamos naquela época tivesse sido aprovado, ele hoje, com certeza, não, não teria tanta indecência que nem está tendo na internet hoje em dia. Sou totalmente a favor da liberdade de expressão. Eu acho que, sabe, a censura é a coisa mais nojenta que, que o mundo já deu. Só que tem que ter responsabilidade. Faça o que você tiver que fazer, mas assuma as responsabilidades. Não se esconda através de fakes, de página fakes, de IPs, que você pega de outro país e tudo isso aí que acontece hoje. Então o movimento dos blogueiros foi justamente para isso, para dar voz àqueles que estavam escondidos atrás de uma máquina, escondido, mal dizer, né? dando informação, mas que estavam já sendo atacados, já estavam sendo atacados por fakes, já naquela época, e também, é uma coisa que muita gente não sabe, pela própria mídia marrom. Uhum. Tá? Não vou falar a mídia impressa e a mídia responsável, porque essa merece todo o nosso respeito. Mas a, a mídia, aquela que gostava muito do sensacionalismo, começou a pressionar os blogueiros. Então, isso aí foi por isso que nós começamos e demos muito, muita ênfase de, de continuar esse movimento, que foi, se, se, foi acabando, não é que ele acabou. O Marantararé está lá, o pessoal o Miro. Sabe, o pessoal, tínhamos os guerrilheiros virtuais na época. Rodrigo Viana é de lá também, né? Rodrigo, Rodrigo Viana, não o Azenha, uhum, né, todo, Azenha todo, todo, né esse pessoal todo a gente teve o prazer, tive o prazer de apresentar alguns programas da TVT, no, nos encontros de blogueiros. Então isso foi uma, uma época muito importante para nós. É que nem você falou, hoje o blog ele já, tá, já está ultrapassado também. Ainda é importante? Muito. Só que é muito difícil alguém que vai parar... Outras Caramba. plataformas vão surgindo né muito rápido. É o que eu né? falei, o Instagram hoje informa o cara muito mais do que um blog. Ó, o Valdir Mariano tá falando aqui. Ó, boa tarde tal. Tá, tenho saudades do, do Bate-Papo com o Dornel. Sim. O Newton Cabral tá assistindo a gente aqui. A Nair Bassi também, como sempre, vem na gente. Nair, você tem que pegar seu livro aqui que a gente sorteou para você, hein? Tá aqui no, no Diário de Suzano, tá bom, Nair? Bom, é, você... Nasceu em São Miguel, paulista, né? São você Miguel morou paulista. em Santos, parece, também? Não. Eu fui para Santos com dois anos e meio, para três, Você tá veio em Poá verdade? quanto tempo? Quase 30 anos, não? Eu estou em Poá 22 anos. Mano. 22 anos, né? Como que foi essa, essa vinda para Poá? Então, na verdade, a vinda foi para Suzano, Suzano, né? Suzano, é verdade. Você veio para Suzano. Isso aí, você em 1999, em eu nunca tinha pisado aqui em Suzano, nem aqui na região do Ocetê. Eu nasci. Eu nasci em São Miguel, como você falou, favela Nitro eu sou favelado, com muito orgulho e muita honra, né? com dois anos e meio para três anos. É, meu pai já era político quando eu nasci. O e... seu pai foi assessor do, é verdade, do é, Ulisses é, Guimarães? Chegou a ser assessor como do Ulisses, é chegou é? a fazer muita é. reunião com o Fernando Henrique, com esse pessoal que hoje a gente vê, porque naquele tempo era todo mundo da esquerda, Pô, esse pessoal era tudo da esquerda, depois veio para MDB, o MDB, na época em Arena. E quando, o meu pai era militante junto com esse pessoal. E nós tivemos que ir embora de São Miguel justamente por causa da perseguição daquela época, que eu lembro até hoje, é, são, são memórias que ficam no nosso inconsciente, mesmo eu sendo neném, neném entre três anos de idade, eu lembro da cavalaria, lembro do exército invadindo casa, eu lembro do meu pai enterrando livros no quintal, lembro, e isso tudo fez com que nós tivéssemos que ir embora para Santos. E aí ajudaram meu pai para poder ir para Santos. Chegou em Santos, meu pai montou uma farmácia Meu pai era farmacêutico, já tinha uma farmácia dentro da favela, inclusive. E ele montou a farmácia e de lá, digo, as coisas foram andando. Meu pai sempre um cara muito correto, muito honesto, não porque era meu pai, mas um cara que sempre na política, inclusive, mas nunca sendo candidato a nada. Sempre trabalhando em bastidores com grandes políticos. Me ensinou muita coisa e aí eu fui para Santos. Depois, quando, adolescência, peguei aquela, aquela época da ditadura brava em Santos. Dornal, é. vou te cortar um minuto pode aí. Pode cortar. Pra gente ter um intervalo aqui, já passamos do... Ar. Senão a Isabela vai brigar comigo aqui. Isabela, pode, pode... 30 pode... segundos de comercial, rapidinho, a gente já volta e você já continua, vou. tá bom? Desculpa te cortar aí nesse intervalinho aí, rapidinho.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 Hipercap, ajude e concorra. Bom, estamos de volta aqui com o Marcos Dornel, teólogo e gestor público, nos concedendo entrevista. Estava falando do seu pai, né? Que seu pai é... Sim, e aí o é que eu estava te falando? E meu pai começou com uma farmácia em Santos, foi batalhando, batalhando, chegou a ser dono de uma rede de farmácia, com sócio da rede Poranga, que quem é da antiga não existe mais lá né? em Santos. Meu pai desenvolveu muito lá. E eu, uma certa altura da minha vida, fui me converter Eu, quando era pequeno, ia na igreja, já no Marapé, quando eu morava lá em Santos. Mas depois da adolescência e juventude, você vai quer mais é farra. E depois me converti ao evangelho de novo. Fui para o seminário ser pastor. né quando Eu sempre falo para os outros que pastorado não é comerciante, é vocação. né uhum. Hoje em dia até me dá muita tristeza de ver o que está acontecendo aí em muitas igrejas. Então, eu fui para o seminário, larguei, eu, tinha, eu, eu trabalhei muito tempo em multinacional da indústria farmacêutica, e a última foi a Colinos do Brasil, então quando houve a fusão Colinos e Colgate, compraram, nessa época eu fui para o seminário. Eu era, já estava gere, gerenciando grandes contas, grandes mercados, era, era meu cliente, eu que gerenciava, mas a vocação do, do pastor veio falou mais alto, e de um dia para o outro larguei tudo e fui para o seminário, fui fazer seminário. Eu sempre brinco com o pessoal do dinheiro de hoje, Eu acho que eu estaria ganhando 50 mil por mês, eu fui ganhar 500 reais, né, que era uma ajuda de custo. Qual a igreja? Quem é que você era? Batista. É Batista, né? E fui para o seminário. Aí comecei em Santos, e aí em 99 eu tive o convite para vir para Suzano, tinha um pastor amigo meu que já é falecido, faleceu de Covid agora, acho que um ano e meio, dois anos atrás, aqui do Jardim Imperador. E ele falou, pô, Dona, eu tenho lá uma congregação, você não queria tocar lá para mim? para ver se a gente consegue organizar a igreja e tal. E vim, primeiro eu, né em 99, deixei a família em Santos, minha, minha esposa trabalhava na prefeitura de Santos, e tinha um bom emprego até ela era efetiva. E eu vim e vi, Deus falou no meu coração, minha família veio. Então, em 99, nós viemos para pastorear uma igreja, que foi em Suzano. E até eu tava te contando nos bastidores, Sim. na época... É... E, e para mim, mim, política é uma coisa, amizade é outra. Na época, quem me deu uma força muito grande foi o Estevam, que eu sempre agradeço a ele, né? e me ajudou muito a me adaptar, abriu as portas da prefeitura para mim, ajudou muita gente na igreja. Então, isso aí foi me levando a, a entrar para a política também daqui a tem porque a política está na veia. Então, mesmo sendo é, pastor, que nem eu sempre falo, o pessoal fala, você é, é evangélico. Eu prefiro dizer que eu sou cristão, porque hoje em dia o pastor evangélico se tornou meio uma profissão. E eu não tenho isso como profissão. Então eu vim parar aqui, é isso. Há 22 anos atrás eu vim parar em Suzano, passei para Suzano e fui morar em Poá. Então já tô, trabalhei um tempo na política de Suzano, como você sabe, depois fui para Poá. E estou lá até hoje. Você, você foi filiado ao PCdoB, né? Você, Sim. Você está ainda não no PCdoB? Não, assim, estou e não estou. Eu não sei nem que partido eu estou hoje. Não tenho partido, eu estou tô, tô aéreo aí. Né? Não tenho... O pessoal, você vai apoiar quem? meu, Por enquanto, eu vou apoiar a mim. <risos> porque eu não tenho... Então, eu fui candidato em 2020 pelo PCdoB, lá em Poá, é, a vereadora e tal, um projeto que o PCdoB tinha montado. Aí, o PCdoB, essa história, que muita gente não sabe, o Barão do Itararé, o movimento de blogueiros, nasceu dentro do PCdoB. Porque o pessoal do Barão, a maioria era do PCdoB. E justamente naquela época que eu te falei que nós tivemos alguns embates para poder aprovar marco regulatório e essas coisas, era o PT no governo e o PCdoB querendo. Então, mesmo sendo a mesma linha de pensamento, tudo nós tivemos essa dificuldade. E, e foi muito duro para mim, viu, Edgar? É, é esse negócio do PCdoB, porque o pessoal tem essa mania de te chamar de comunista. Né? E, é, hoje e, ainda mais. É, né? e, e esse projeto do, do PCdoB, onde eu já estou envolvido com o PCdoB desde aquela época dos blogueiros e tudo, eu aceitei porque a gente tem que tirar um pouco essa imagem. Porque hoje, se você não é a favor da massa ou, ou, ou da elite, ou seja lá do que for, você é comunista. E as pessoas às vezes falam uma palavra comunista que não sabe nem o que é. Socialismo, comunismo, a pessoa não sabe nem o que é. E começa a falar. Então eu fui, foi muito difícil para mim numa cidade é, muito conservadora, que é Poá, uma cidade... É, bastante elitizada, como você sabe, é você ser candidato por um partido comunista do Brasil. <risos> né? então PC, Poxa, você está no PCdoB, você é louco. Você é comunista? Você come criancinha? Gente, não é bem isso. É, é, é, o PCdoB tem uma, uma história, talvez um dos partidos mais antigos hoje do Brasil, tem mais de 100 anos. Então, fez 100 anos agora há pouco tempo. E, e se a pessoa vai conhecer realmente a, o que, que é o partido, o que, que é a... a a essência do partido vai ver que não tem nada de, sabe, de, de mais. Tem o quê? É, no Brasil, infelizmente, quando você briga pelos menos favorecidos, quando você briga por aquilo que nós brigamos tanto que... Não é que todo mundo tem que ter tudo igual, não é bem isso. Né? Eles falam que comunista Ah, não, todo mundo tem que ter... Se eu tenho esse microfone, todo mundo tem que ter o mesmo. Não, existem as diferenças. Mas nós pelo menos a igualdade racial, a igualdade social, você viver uma justiça social muito mais ampla do que essa que se fala muito em discurso e ninguém vive Então é, nós somos chamados muitas vezes comunistas e nem agora, tá, essa, esse caso aí eu mesmo, eu não gosto de Bolsonaro e não é porque eu sou do PCdoB ou do PT ou do... agora quando você fala não gostei disso, as pessoas já te acham ah, então você é comunista te coloca do outro lado né você... te coloca de um lado e fala, ah, peraí, não, eu não sou comunista eu penso uhum. Poxa, e quando a gente pensa e tem opinião política você tem que expressar a tua opinião. E, nem to... e uma democracia, o que, que a gente pensa? Democracia é expressar a tua opinião e nós devemos respeitar uns aos outros. E a democracia, a maioria vence. Então, poxa, se minha opinião for vencida pela sua, beleza, vamos lá. Agora, eu não preciso concordar com você, eu preciso te respeitar. Agora, eu não posso também, quando você não tem a mesma opinião que a minha, eu achar que você é contra mim. E hoje no Brasil está assim, uhum. se você não, não, não, não lê na minha cartilha, você está contra mim. Você e foi... às vezes a gente deixa até de se falar por causa disso. Você foi candidato a vereador, né? Sim. Em 2020, e... E na né? última eleição. Como que você vê hoje o papel das câmaras municipais? A gente vê que tem muito... É... Alguns vereadores têm ali aquele... aquele bairro, né? Ele cuida de um bairro, o outro cuida do outro bairro. E tem muita divisão de bairros, né? Parece que é um parlamento distrital, né? Você acha que você concorda com, com, com isso ou não Acho que tem que ser mais amplo a, a atuação do, de um vereador? Estou falando só em Poá, né? De modo geral. Eu vou te dar um exemplo muito claro e, e vou te responder. Faz um pouco de tempo atrás, agora, o coordenador do, da campanha de um deputado estadual eu me procurar. Ele falou assim, então, Dona, a gente queria ver se você podia ajudar a gente a em Poá e tal. Qual o bairro que você mais atua e tal? Aí eu falei para ele. Se você está pensando que eu tenho voto e que eu tenho o bairro preferido, você já veio falar o cara errado. Primeiro que eu sou totalmente contra esse de vereador do bairro tal, vereador do bairro tal, ou vereador do futebol, ou vereador do não sei o quê. Eu acho que o vereador, ele primeiro, ele é um político. Política, você tem que fazer uma macrovisão, não uma micro. Se eu sou candidato à vereança no município, eu estou me colocando à disposição do povo para o quê? Para legislar, para fiscalizar e para poder o quê? Fazer o, o que eu tiver de melhor de interlocutor entre o executivo e a população. Eu sou representante do povo. Então, quando eu me coloco, Edgar, que eu sou vereador do bairro tal, acontece que eu vou trabalhar... Aí você, Vamos pegar Poá, esse exemplo, que eu falei isso muito na minha campanha. Nós temos hoje em Poá... Era 17 km quadrados. Hoje é menos com a do Rodoanel. São 14 quilômetros e pouco quadrado. Reduziu? Reduziu. O perímetro, né? Porque aquela parte do Rodoanel é responsável do Estado. Então, 17 vereadores para 17 km quadrados. Hoje, 14 e pouco. Então, nós temos mais de um vereador por quilômetro quadrado. E os vereadores ainda continuam com esse bairrismo. Ainda continuam tirando foto quando fazem uma lombada. Ainda continuo fazendo propaganda daquilo que é obrigação. Ah, eu fiz um requerimento ao prefeito, fiz um ofício para ele tapar o buraco, vai lá, tira a foto, faz propaganda, e ele tapou. Não, o prefeito tem obrigação, o vereador tem obrigação. Então, eu bato muito nessa tecla. Enquanto houver esse curral, que a gente fala eleitoral, porque nós vimos agora em 2020, você, lembrando o bate-papo com o Dornel, que a gente falava muito em política, eu fiz uma previsão em 2019, que eu falei, gente, pelo andar da carruagem, nós estamos vivendo um momento muito difícil político, que era o momento do ex-prefeito, que estava todo confuso, coitado, e, e todo mundo batendo, eu falei, vocês estão falando, só que pelo cenário que nós estamos vendo, é, é capaz de nós termos uma próxima executiva e legislativa pior do que o atual. Eu fiz essa previsão, por quê? Porque eu comecei a ver quem eram os pré-candidatos, quem estava bancando os pré-candidatos, e o povo, que é o grande culpado de continuando a se vender por cesta básica, churrasco no futebol, jogo de camisa, mais não sei o quê. Eu falei, e quando eu olhei o cenário, eu falei, nós vamos ter provavelmente um executivo. Olha, aqui não, não vai nenhuma crítica desrespeitosa, nenhum vereador a ninguém, mas nós realmente hoje vivemos a política é, de bairro, barrista, como você falou, Vivemos uma política de favor, onde é, a tua família vota em mim porque eu te levo no hospital quando você precisa, eu te levo uma cesta básica quando você precisa, te arrumo uma cadeira de roda, e temos hoje um executivo completamente refém, mas eu queria o pessoal ficar falando, é a refém da, do executivo, o legislativo, falando é refém deles mesmo. Oh, o Carlos Sampaio que está falando aqui, ó, abraço a todos, o, do, o Dornel poderia agregar e muito com sua vasta experiência na prefeitura de Poá que está passando por um momento difícil com a atual gestão. Né? É, deve estar se referindo também a questão do, dos recursos lá que foram perdidos, de ISS e a, algumas obras que ainda precisam de andamento lá. Né? Sampaio, um beijo no seu coração, obrigado pela participação. Olha, é... Perdeu, deixou de ser instância né, também. Tô perdeu aí. e não vai recuperar tão fácil, até porque já são vários anos que o Estado investe e não vê retorno. Nós tivemos aí, ontem eu, eu vi uma reportagem até do DS, mas do, não do, do Impresso, se da TV, que já são 40 anos de instância turística e se fez três grandes obras. Praça de Eventos, Teatro e a Praça Bíblia. Uma parte lá da Praça Bíblia. Então, peraí, é muito dinheiro. São 12 milhões quase por ano para você investir no turismo numa cidade de 17 quadrados, e você não investe. Quanto ao que o Sampaio falou, agregar, eu fico muito triste de cá, Porque... É o que você falou da política. A política é, é, do favor, a política da dívida que eu tenho contigo. Então, o que, que acontece hoje? Não só em Poá, não. Eu, vou, eu tenho que falar da cidade que eu vivo, mas podemos falar de várias. Podemos falar de Suzano e de quantas outras. É aquela velha política que você pode pôr a cara nova que você quiser lá. Mas a velha política qual é? O Edgar financiou minha campanha, ou o Edgar correu comigo. Só que é o seguinte, aí eu pego o Edgar, nada com o Edgar, estou usando o seu nome, tá? Sim, sim. Eu não, eu, não financei nada. É, eu pego certo. o Edgar, que não tem preparo nenhum a não ser dinheiro, ou a não ser fama de pagar churrasco uhum. para os outros, e ponho ele numa secretaria, coloco ele num cargo técnico que precisa ter competência. O que, que acontece com isso? Você pega a tua gestão, você joga ela pelo ralo. Sim. Então hoje nós temos um problema, porque todo mundo só sabe falar isso. Ah, não tem gestão, não tem gestão. Não, não é que não tem gestão. Realmente não tem pessoas competente para fazer gestão. Por quê? Porque eu preciso pagar os favores políticos. Eu preciso colocar, colocar lá quem me financiou, eu preciso colocar lá quem, quem foi candidato do meu partido, eu preciso colocar. Então o que, que acontece? Ah, você está sendo. O é, que, que falaram para mim outro dia? Quer dizer que só diploma que vale? Não. Sabe, não precisa ser diplomado. Mas pelo menos seja político. Seja uma pessoa que entenda do que você vai fazer e nas áreas técnicas. Se eu sou prefeito, Edgar, eu vou querer me cercar de quê? Eu, às vezes, sou prefeito, não tenho nem o fundamental, vamos supor. Só sei escrever, porque o prefeito não precisa ter curso superior. Alguns assessores, sim. Mas eu preciso, pelo menos, usar o meu carisma e me cercar de pessoas competentes para poder levar a cidade para cima. Hoje eu, hoje eu te falo uma coisa, só para não me alongar. Eu poderia contribuir. O Sampaio tem razão. Eu poderia contribuir muito. Eu me coloco à disposição todos os dias da prefeitura. Eu sou melhor que os outros? Não. Só que tem algumas áreas ali, digamos, que eu fico em casa, às vezes fico doente, porque você sabe como resolver, você sabe como dar ideia para resolver uhum. e, e você não pode, por quê? Porque você não é ninguém. Vamos supor, você não é ninguém na, na história do, do, do financiamento político, aí, da, da amizade, disso aí tudo. Você pretende se candidatar de novo, né? Ou não. não. não tem... Eu fiz um juramento essa... para Deus, para minha família, Nunca mais serei candidato a vereador em Poá Até porque, duas coisas, eu não tenho dinheiro para isso. Você vai falar, puxa vida, mas o que, que dinheiro tem a ver com isso muito? Tem tudo. Né? Eu vi pessoas gastando 400 mil reais para se eleger. Se eu tivesse esse dinheiro, eu estava viajando, não ia ser vereador. Então, eu, eu só, eu, é outra conta que eu gostaria de entender, diga Eu gasto 300 mil, vamos supor, para me eleger. O meu salário mensal é de 10.700. Que eu fique quatro anos lá ganhando 10.700 por mês, tirando os descontos, que dá 7 mil e pouco, valeu os 300 mil que eu gastei para ser candidato, para ser vereador? Então, essa conta eu faço para todos. aí, tem coisa errada aí. Ah, Dona, você está tocando uma ferida. Gente, não é tocar ferida, ou a gente é verdadeiro, não é. Então, candidato, eu, eu poderia ser candidato, garra, até prefeito. E, e não me menosprezo, não. Eu tenho condição? Sim. Eu sou gestor, eu sou formado. E tem mais, eu sou formado de verdade. Eu não sou formado com diploma comprado que isso aí também a gente bateu muito pesado, né? Porque quando você fala que eu sou teólogo e gestor público, eu te apresento pelo menos uns 30 teólogos que não fizeram teologia e gestor público, que não fizeram gestão pública. Né? Então, eu sou formado pela Nimes de Santos, né? na gestão pública, e sou formado pela Faculdade Teológica de São Paulo, né, Batista? Então, é esse problema que Fica aqui, ó. Eu sei que essa entrevista tem um bom alcance. Eu me coloco à disposição. Eu, eu sabe o que que tá... Eu quero... Foi bom você... Tocar nesse assunto, e o Sampaio também, que eu estou para falar isso há muito tempo. Gente, eu não sou oposição a ninguém. Eu moro numa cidade que eu amo, que me acolheu, e eu quero ver essa cidade como eu vi quando eu mudei para lá. Linda. Sabe? Produzindo. Só que é, o que está faltando hoje, eu não falo que a prefeita é a pior prefeita que teve, o outro era o pior prefeito. Não, o que falta um pouco é essa comunicação, Edgar. Nada com o pessoal da comunicação, isso eu vou falar. Entre o povo, e o executivo. E aí, vai na tua primeira pergunta, onde entra o legislativo nisso? Legislativo omisso? Legislativo que muitas vezes, vou falar uma coisa que não estou defendendo, eles não pecam por maldade muitas vezes. Eles pecam porque são inexperientes, a maioria. Esse é o problema. Ó, oh, Dornal, estamos caminhando para o final da entrevista, mas eu queria pontuar com Passa você rápido a sua experiência como pastor, né? Você está licenciado da, da Igreja é, Batista, né? Como que é essa sua experiência? Quantos anos você. Ah, eu estou pastor há quase 30 anos. 30 né? anos. Então, é, vim de Santos, como eu te falei. Eu estou uh, há mais de dois anos, e pouco, três anos aí, que estou afastado do pastorado. Sim, não estou afastado de ser pastor, eu sou pastor. Né? Mas eu também considero assim: pastor é aquele cara que está pastoreando. Eu sou teólogo, mas eu sou pastor. Que, aliás, é, agora vão me matar mais ainda quando assistirem. Eu, eu creio que a farma, farmácia, que foi onde eu nasci e vivi com meu pai, para ter uma farmácia tinha que ser farmacêutico. Ou o farmacêutico assinava. Hoje em dia tem que ter o farmacêutico presente. Eu também creio que a igreja precisava ter o teólogo. A mesma coisa o jornal, não ter um jornalista. Pegar um monte de, de gente aqui que entende até e ninguém assina como responsável. Então, que nem você, você é editor-chefe. Pô, o Edgar é responsabilidade, muita coisa. Então, eu acho que a igreja, ela precisa é, formar melhor os seus líderes. Né? Então, eu, eu sempre fui, eu fui ser pastor, mas eu fui estudar para isso. Ah, mas não precisa estudar. Porque tem uma corrente que fala assim: o Espírito Santo coloca na tua boca que você tem que falar. O Espírito Santo, pelo contrário, ele usa o teu conhecimento. Eu creio no Espírito Santo, só que ele usa o que você conhece Se você não conhece nada, como é que ele vai te usar? Ah, mas ele usou até uma pedra Mas quem falou foi ele, não foi você Hoje ele usa a tua boca Então você tem que ter essa responsabilidade Então eu, eu tive muitos enfrentamentos como pastor Eu vou te dizer uma coisa que É até meio, meio chocante Mas se eu te falar Que eu tenho muito mais amigos Fora do pastorado que dentro Você vai falar, poxa, mas como? Porque eu, eu, eu posso dizer sem medo Sem medo de errar e se eu errar, pode me julgar, Deus acima de tudo. Hoje nós temos aí muita gente que achou vantajoso ser pastor. Talvez não por vocação. E hoje a, as igrejas têm papel fundamental, né? Eu, eu digo a, a religião, né? As igrejas e, são é o seguinte. Funda, fundamental no, eu digo, na eleição também, né? Por isso que muitos candidatos se aproximam também. Né? Eu ia te falar isso. Primeiro, a igreja que eu pastorei até hoje, nunca. Eu falei aqui no, agora há pouco que o próprio ex-prefeito daqui de Suzano, há muitos anos, me ajudou. Mas ele nunca entrou na minha igreja, pegou o púlpito, o microfone e falou alguma coisa. Tinha vereadores do bairro. Eu, eu lembro do Marcelo Cândido, quando eu o conheci, ele, ele, na, na porta da minha igreja, ele ia ter um culto no sábado. E ele montou um palanque, queria fazer um comício, ele era candidato naquela época. Primeiro mandato dele. E eu fiz desmontar. E naquele dia, em dia, ele começou a me respeitar muito. Eu lembro até hoje que, não o professor Luizinho daqui de Suzano, aquele que era deputado federal estava nesse comício e tudo, depois tiraram o, o palco de frente da igreja e colocaram lá. A igreja, eu nunca deixei isso, eu acho que os pastores não devem deixar, eu acho que a igreja deve esclarecer para o seu fiel que a política é importante, até na igreja, porque o mundo é político. A vida é política. Você já nasce fazendo política. Eu sempre brinco com as pessoas que a gente já nasce no toma lá da cá. O bebê chora, a mãe dá uma madeira. O bebê chora porque ele está molhado. Então, quer dizer, é uma troca. Então, a política, ela é bem feita, ela é interessante. Agora, a igreja, ela tem dois papéis fundamentais. Eu, eu sou a favor da missão integral da igreja. O que é a missão integral? Missão integral, não adianta você chegar na minha igreja, diga, maltrapilho, passando fome... Com a vida toda destroçada, eu falo, ah, vou orar por você, irmão. Vai que Deus te abençoe. Não preciso te tratar. Eu preciso te tratar como corpo, alma e espírito. Então, se eu, se eu te dar alimento, se, se eu tiver que te dar, vou te dar uma roupa, vou te dar um lugar para você ter a tua dignidade de volta. Eu tive, eu tive um tempo em Nova York, onde eu fui justamente aprender sobre isso, nas comunidades de fé com o governo de Nova York. E as igrejas fazem. Não é o papel do Estado. Porque aqui no Brasil, eles, eles misturam muito. É, é, a igreja costuma fazer o papel do Estado e fica cômodo para o político. Porque o sopão na rua, o cobertor, isso não é obrigação da igreja. Isso é, é assistência social do, do, do município que tem que tratar. A igreja pode ser parceira, como eu vi em Nova York. Tem um projeto maravilhoso, Edgar, que eu aprendi em Nova York, que nunca deixaram de aplicar por aqui. e, e, e que, Por isso que veio lá o, o Tolerância Zero, porque lá o cara só fica na rua se ele quiser. Porque a igreja, juntamente com o poder público, eles fizeram uma parceria, independente de evangélico, budista, uma parceria do que vamos tratar o um ser humano para dar para ele a dignidade que ele merece. Então, eu acho que o político hoje, ao invés de ele olhar para esse lado, respondendo a tua pergunta, ele vê a igreja como um, um, um curral eleitoral. E eu escutei um negócio outro dia que me doeu. Me doeu porque dói. Você é pastor. O cara chegou para mim e falou assim o voto mais barato que tem é o voto da igreja. Eu falei, mas por quê? Porque você compra o pastor e leva o rebanho junto. Por quê? Porque os líderes hoje, por interesses próprios, hoje não, já faz bastante tempo, eles vão de púlpito e empurram por goela abaixo em quem o cara tem que votar. Por que, que você acha que hoje tem, muita, tem tanta denominação evangélica, muita igreja, né? Você acha que é porque cada segmento, tem uma percepção diferente de Deus, de, de Jesus, ou, ou não? Como que você vê isso? Eu gosto das suas perguntas porque elas são... Deus é um só. Né? Eu já fui um cara mais... Como é que fala? Tapado, né? Uhum. Não, se você não é evangélico, você não vai para o céu. Negócio... Gente, Deus é um só. Agora, o que, que acontece nessa, nessa monte de denominação? Nós temos as igrejas históricas. eu fa... Posso dizer que eu faço parte de uma. Igreja Batista, uma igreja com mais de 100 anos, igreja histórica, metodista, presbiteriana, né, anglicana, essas são as igrejas mais. E a Assembleia de Deus, que ela é histórica, ela tem mais de 100 anos. Só que, o que acontece na igreja, Edgar, é que mais ou menos o que acontece às vezes. Bom, não acontece direto no jornal, mas vamos lá, eu trabalho com você no jornal, eu e você. Nós nos desentendemos, o que, que eu faço? Ao invés de consertar isso, de nós trocarmos uma ideia e consertar, o que, que eu faço? Eu vou lá e monto um jornal na esquina. Então, eles vêm com a história, não, mas tal tá, igreja não deixa o Espírito Santo ser livre? Não, não, não. Sabe, eu, eu acho que eu tenho vivência suficiente para te responder isso com propriedade. A maioria das igrejas neopentecostais, inclusive, essas neo-igrejas aí, elas vieram de quê? De divisão de opiniões das igrejas. Não de, porque a doutrina... A doutrina da, da, da Bíblia é uma só. Deus né, veio ao mundo em casa se fez carne, como diz Jesus Cristo, morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou no terceiro dia. Essa é a doutrina. O resto são dogmas. Então, quando eu acho que a mulher tem que usar saia, porque senão ela se torna um homem usando calço, ou ela é uma mulher da vida, como diz... Ou quando eu acho que não pode cortar... Isso são dogmas. E o pessoal fala, ah, a doutrina da minha igreja é diferente. Aí a pessoa, quando não se adapta a isso, ela pega, ela abre outra. Isso, fazendo uma relação com a nossa vida diária, o ser humano ele é muito assim. Se não está bem aqui com o Edgar, eu monto um negócio do lado dele. Né? Então, ah, o pastor aqui, ó ele falou um negócio que eu não gostei. Vou para outro ou então monto outra então essas igrejas começou num bairro, quando eu cheguei em Suzano no bairro que eu estava tinham três igrejas tinha a Assembleia de Deus, Brasil para Cristo e a Igreja Católica e mais a nossa que era a Batista hoje, se não tiver mais 25 é brincadeira, são 20 anos então, é o que eu falo tem uma igreja em cada esquina aí eu sou um cara quando eu falo as coisas, o um cara eu preferia, diga tivesse um boteco em cada esquina do que uma igreja. Ah, então você prefere que o cara esteja perdido. Não, eu vou falar um negócio que vai chocar, mas é uma verdade depois o pessoal vai refletir. No boteco, às vezes o cara meio manguado ou não, ele fala mais verdade do que o cara que está com o coração machucado e se manda dessa igreja e monta essa aqui para poder afrontar o outro. Então, eu não sou adepto de uma igreja em cada esquina. Eu sou adepto de uma igreja em cada pessoa. Porque a igreja somos nós. Porque quando se dá essa conotação de igreja ser de, de, de pedra, porque a Bíblia é muito clara, quando Deus fala assim, eu não habito em templo feito por mãos humanas. Então, quando Cristo fala que cada um de nós é Edgar diga, somos a igreja, eu sou a igreja, você é a igreja. Então, quando você pergunta assim, poxa, eu não estou gostando muito da minha igreja. E eu falo para você, se olha no espelho e olhe o que está que errado em você? Porque é muito comum nós colocarmos sempre a culpa nos outros. O inferno é muito... são os outros, né? A, a igreja, principalmente, a igreja ela é muito mais inquisitora é o que falou do que curadora. A igreja ela mais acusa do que ela defende. Então, a igreja tem que ser um hospital. E, e, na verdade, a igreja, às vezes, ela não é um hospital, ela é uma prisão. Onde colocam julgos pesadíssimos sobre o ombro das pessoas. Então, eu creio que a pessoa deve ir à igreja, sim. Não estou aqui contra sabe, diga a igreja, é, mas saiba discernir, crer é também pensar, eu não posso, uma coisa que está acontecendo agora, que graças a Deus estão começando a falar, eu sou daquele tempo, Edgar, que a mulher chegava no pastor, pastor, é, padre, pastor, sei lá, meu marido me bate todo dia, e o pastor fala assim, mas continue orando, irmão, que um dia ele para, Deus vai tocar o coração dele, e aí um dia essa mulher está lá no caixão. Então é o seguinte, o marido bate na mulher todo dia, ore, mas denuncie ele também. Porque isso não é certo. Então a igreja, quando diz ali em Romanos 13, inclusive, que nós devemos respeitar a lei dos homens e a lei de Deus. A lei dos homens tem que ser respeitada, cara. Então nós não podemos admitir é, muitas coisas é, é, em nome da fé. E aí, a tua pergunta... E o Estado da tua pergunta, ser laico também, né? Também. A política hoje, uhum. ela está usando a fé para duas coisas, para se eleger, para se enriquecer. Falaram para mim uma vez, logo quando você está aí na, no jornalismo, você sabe, lembra logo quando começaram a falar da bancada da Bíblia em Brasília? E aí um deputado, muito amigo meu, falou assim para mim, cara, a bancada da Bíblia é a mais difícil da gente... Negociar lá em Brasília quando tem votação. Eu fiquei todo orgulhoso. Eu falei, caramba, os caras devem ser. Ele falou: não, é a mais cara. Os caras que pedem mais dinheiro. E agora ficou aí, né? A vergonha que nós passamos há pouco tempo das barras de ouro. O ministro, o ministro da Educação, inclusive, o Milton, é meu amigo. Nós fomos pastor junto em Santos. Ele é de Santos. Entendeu? Então, essas coisas, enquanto, porque política e religião se discute sim mas dentro daquilo que tem que ser. Então, pastores, líderes, orientem suas igrejas que elas devem votar sim os fiéis, mas em quem elas quiserem e analisarem. Vocês não podem ficar recebendo dinheiro de deputado, de presidente, de prefeito, para poder induzir aqueles que acreditam em vocês, porque vocês têm o poder da palavra e estão lá em cima do púlpito levando um rebanho. Então, eu estou falando olhando para vocês, não façam mais isso, porque isso um dia... Você acha que não, né? e eu acho até estranho isso, mas Deus vai te cobrar. Essa é a minha posição, sim, Edgar. Ela, é um, ela é um pouco radical, eu não digo radical, ela é esclarecedora. Eu não, eu não consigo admitir, olha que eu, eu tive algumas igrejas, tive várias ofertas de, de político e eu nunca deixei ele pegar no microfone sequer. Pode ir na igreja, pode, apresenta até estar tá aqui prefeito, estar tá aqui não sei o que, mas eu pegar e ficar pondo ele lá em cima para orar por ele. Ficar pondo lá em cima para fazer isso, ficar falando que tem que votar nele. E, infelizmente... eu, eu, eu Posso deixar a pergunta eu para você agora? Pode, pode. Porque daí no jornalismo você se vira depois. Tá. Vou deixar para você e para ela. Por que, que as igrejas hoje em dia, todas elas estão pintando de preto? Só isso que eu queria saber. Bom, Dornel, estamos <risos> chegando no final da entrevista. Bacana as uh, suas palavras aí. É bastante impactantes nas né, coisas que você fala. E eu queria te agradecer. Obrigado pela sua preta. Estamos com um o horário aqui, um pouco estourado. Eu queria te agradecer e deix... pedir para você deixar uma mensagem final aí para a gente encerrar. Sim, eu, eu que agradeço sou eu. De novo, eu fico agoniado de querer falar e estar tá rouco. Né? Ainda mais cara que é radialista e tudo. E a mensagem final é o seguinte: isso aqui que nós estamos fazendo hoje, Edgar, é muito importante. Isso é o que eu amo comunicação. E quando você tem a coragem e que você não tem rabo preso com ninguém para você falar aquilo que... Você não pode ser irresponsável, mas você tem mais liberdade de expressão, mais ainda. Então eu espero que, de tudo que a gente falou aqui, falei um monte de besteira também, para alguns, mas que você leve isso no seu coração. E nessa parte de pastor, que Deus tem me incomodado muito, saiba de uma coisa, se você não tratar você primeiro, você não vai conseguir tratar ninguém. Eu saí de uma depressão profunda há pouco tempo atrás. E um amigo meu me ajudou muito. E olha só, eu sou pastor. E aí, alguém pode falar assim, mas a Bíblia é suficiente. E esse amigo meu, ele é advogado, inclusive, e, e faz hipnoterapia. Que ninguém, não é transe, que nem todo mundo falando. E ele me ajudou a sair de uma depressão profunda. Então a medicina também é importante. Então você tem que se tratar primeiro. Porque é muito comum você pôr a culpa nos outros. Então começa a olhar para você. Começa a olhar para a tua casa. Começa a mudar o teu ambiente. E você vai ver que você vai atrair pessoas boas, como o Edgar. Está aqui. Foi uma surpresa para mim ele me mandar mensagem. Falar, pô, quero falar com você e tal. Então, são essas coisas que fazem a gente ser motivado a caminhar. E espero em breve estar é, tá de novo aí nas câmeras, fazendo Opa. alguma coisa por alguém. Obrigado vocês, vocês. Tá bom? vai ser convidado no novamente, com certeza. Obrigado mais uma vez, Ornel. Um abraço para você e para a sua família. Queria agradecer também você, amigo internauta, que participou conosco aqui dessa... Entrevista, a última que o Francisco José aqui, Que mandou mensagem também Meu amigão. O Dalmo Fávaro Também está acompanhando a gente aqui Obrigado a todos E você também que vai ver depois Essa entrevista no portal do Diário de Suzano E no canal do Youtube Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo